Em uma das nossas aulas ao vivo, a professora Renata comentou sobre uma prática muito bacana envolvendo a utilização de pedras. E agora eu estou aqui com a professora Michele, no Londrina Mais, onde elas estão expondo a atividade realizada lá na escola delas, que a professora Renata comentou, e a professora Michele vai explicar a gente com mais detalhes como que funcionou toda essa dinâmica utilizando pedras. Olá pessoal, vou apresentar para vocês como que funciona a cesta de contação de histórias a partir de pedras. Essas pedras, elas foram, um pe foram pedras retiradas do jardim, pode ser do jardim da escola, você pode retirar do jardim da sua casa, de vários outros lugares, são aquelas pedrinhas brancas fáceis de encontrar. E a professora teve a super criatividade de desenhar vários personagens em cada uma dessas pedras. Então nós temos aqui um pirata, nós temos um navio, nós temos uma igreja, nós temos um menino jogando bola, temos casinha e inúmeros outras, inúmeras outras imagens muito bacanas que... Qual é o objetivo disso? Conseguir trazer para a criança a questão da criatividade, de poder pegar uma pedra dessa, por exemplo, de uma baleia e conseguir contar uma história a partir disso. Então a criança pega uma pedra e começa a contar, olha... É, eu fui na praia e eu vi uma baleia. E essa baleia se chamava... Dá um nome pra uma baleia, Érica. Joaquina. Joaquina. E eu encontrei a baleia Joaquina. E eu fiquei... Muito é, feliz de ter encontrado essa baleia. E aí a outra criança pega uma da casinha, por exemplo, e vai dando continuidade a essa, escola, a, essa história, perdão, a essa história. Ou eles podem pegar vários trechos e a partir desses trechos fazer um outro tipo de trabalho. Mas o objetivo é trazer a criatividade das crianças, além da criatividade da professora que foi a trabalhar, fazer esses, de, é, esses belíssimos desenhos em cada pedra. E a partir disso, a gente trabalha muito a contação de história, a gente trabalha a questão da oralidade, a gente trabalha a questão da imaginação. Então, a gente trabalha inúmeras coisas e, e depois você pode brincar com as pedras aleatoriamente. Dá para as crianças explorarem vários contextos, dá para eles criarem, brincar de montar casinha e colocar os personagens junto. O objetivo dela, inicialmente, foi a contação de história, mas a gente pode usar para muitas e outras coisas essas pedrinhas maravilhosas de contação. É mesmo as crianças desenharem. Outra, é, outra coisa, né? As crianças podem fazer os desenhos. Nesse aqui a professora desenhou, mas a gente pode utilizar pedras maiores, né? Talvez, para eles poderem fazer os desenhos deles e, e eles criarem. Eles podem fazer a história primeiro e depois colocar a história na pedrinha? Pode ser o um processo contrário também? Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br